Olá, sou Maria Matina, artista, arte-educadora e arte-terapeuta. Nesse curso que preparei para você, pretendo compartilhar algumas ferramentas criativas que utilizo no meu processo de aprendizado e autocompreensão, e que por muitas vezes utilizo também em sala de aula e nas residências artísticas que coordeno. São atividades para liberar o traço e a criatividade, ingredientes fundamentais para o desenvolvimento de uma linguagem artística. Nessa aula, você vai desenvolver seu gestual, transformar o um movimento em imagem, criar uma composição viva, cheia de energia e ritmo. Utilizei o um registro de uma atividade realizada em sala de aula para ilustrar a técnica e as possibilidades dessa proposta, servindo como inspiração para que você compreenda o objetivo dessa atividade. Recomendo que assista o vídeo até o final e depois crie gestos a partir de imagens que te inspiram e te emocionam. Assim, o resultado final será carregado de significado. Espero que goste do conteúdo e que ele seja útil para você. Hoje a ideia que eu tenho é que a gente trabalhe um gestual, livre, rabiscado. E que a gente descubra nesse gestual coisas que se repetem, coisas que a gente pode explorar. Então a ideia é é a gente soltar a mão, é a gente fechar o olho e fazer os um rabiscado então é para pegar um papel qualquer e uma caneta qualquer eu aqui no caso vou usar essas canetas aqui por enquanto porque elas têm é, umas cores boas e elas estão aqui na minha frente começando assim a nossa atividade é, a gente pode fechar o olho até mesmo sem o, sem o lápis, sem nada Só por quem vai preparando o papel quem já preparou fecha um pouco o olho Relaxa assim um pouco o ombro, relaxa o pescoço, nossa chega tá louca. Relaxa um pouco o pescoço, dá uma relaxada assim no ombro. Se tiver sentado, senta direito, fica confortável. Respira fundo, tá? Respira fundo e vai soltando o ar devagar. Mais uma vez. agora, a ideia é que a gente faça um gestual, eu vou fazer uma imagem aqui, vou falar para vocês uma imagem, tá? A imagem que eu, que eu tô querendo brincar é como se fosse, assim, uma bola, uma, uma bola de sabão no ar. Então eu vou tentar desenhar essa bola aqui com a minha mão, desenhe essa bola de sabão no ar, pode ser até com as duas mãos, desenhe essa bola e ela às vezes vai ficando grande, às vezes vai ficando pequena. Imagina essa bola, assim, com aqueles reflexos lindos, meio de arco-íris, né? A bola de sabão, ela tem, assim, todas as cores, tem aquela transparência. É lindo. Então, faz esse desenho dessa bola, assim, esse gestor do pulso, de uma bola que não é uma bola redonda, é uma bola que vai dançando com o vento. Então, façam esse desenho com o pulso. Sintam que vocês não precisam ficar fazendo esse desenho preso no ombro, tá? É só aqui o pulso, só a mão, de uma coisa leve. Tá? A gente vai perceber aqui o tamanho dessa folha de papel e brincar com esse gestual, tá? Eu vou tentar até fazer com o olho fechado, só não quero que saia do enquadramento aqui pra vocês verem também eu fazendo. Mas façam aí com a mão bem soltinha, tá? Então eu vou fazer essa bola e vou fazendo várias. Por exemplo, aqui já fiz várias, tá vendo? E vou fazendo várias. Eu vou abrir os olhos só pra poder ver. Mas eu não tô controlando, eu tô só brincando com esses círculos. Eu não tô controlando, eu tô olhando pra vocês aqui e tô fazendo as bolas. Tá, eu enchi minha folha aqui de bolas. Bolas gestuais, bolas em que eu não, não me preocupei com esse formato, tá? Um gesto, uma coisa que se movimente, tá? Eu falei da bola de sabão voando no ar, que ela tem esse movimento mesmo. assim. E vocês? Que, que, que gesto que vocês estão me propondo? Pena, espiral, dente de leão, lindo, amei. Pássaro. Então agora vocês vão escolher uma outra cor, tá? Pra fazer o gestual por cima, mais ou menos, da onde a gente fez as bolas. Então eu já fiz essas bolas, o gestual das bolas. E agora eu vou imaginar, por exemplo, eu vou fazer o gestual da pena. Então eu vou imaginar a pena. Então, eu vou imaginar a pena. Pra mim, a pena tem esse movimento assim, sabe? Como se fosse uma coisa que, que cai voando assim. Como se fosse uma folha, talvez. Então, eu vou tentar traduzir esse movimento da pena aqui pra cima das bolas, tá? Sem controlar, sem olhar, porque você tá fazendo de uma forma bem leve, tá, gente? Sem controle, sem... Eu quero fazer uma peninha. Não, é uma pena que, que é um gesto. Minhas penas elas estão sendo um traço, tá? Vocês podem fazer uma pena se quiserem, mais complicada. Eu agora quero fazer o pássaro. O pássaro eu imagino uma gaivota, tá? Mas vocês podem imaginar outros pássaros. O pássaro pode estar representado como vocês quiserem. Então eu vou fazer o meu pássaro como uma gaivota Olha que legal! E, e pense que eu não estou, imagina, eu não estou nem olhando diretamente para o que eu estou fazendo. Eu estou olhando através do reflexo totalmente. Então, eu estou trabalhando só esse gestual mesmo. E aí, agora eu vou explorar outras formas, outras direções dessa minha caneta. Porque ela pode ser usada deitada também. Se eu estiver usando um lápis, um bastão, eu também posso ficar com isso. Vou fazer a espiral. A espiral eu até vou fazer de olho fechado. Vou aproveitar esse momento pra dar uma relaxada. E respirar nesse gesto. Ah, é bem legal aproveitar pra respirar um pouco nesse ponto, subindo. E é interessante perceber também os sons, o som que faz a caneta no, no papel, sabe? Esses sons são bem interessantes, né? A gente às vezes não presta muita atenção no som, e o som das coisas que a gente faz tá ali presente, né? E a gente às vezes não está atento àquilo. Eu acho que eu vou fazer o dente de leão Imaginando ele em expansão, sabe? Ele é branco, né? Mas eu vou fazer um dente de leão de outra cor. Mas o dente de leão vai Então eu vou fazer assim, imaginando que ele é redondo. Não tô nem milhando, gente. Que É só pra brincar aqui com essa imagem que tá na minha cabeça. E que sei lá porque que tá virando no papel. Mas que tá em expansão. O dente de leão, imagina ele... Vamos por aqui, por esses lugares. Que onda é essa? Como é que eu quero fazer essa onda? Eu posso fazer pequenas ondas ou posso fazer uma onda que cruze todo o meu papel de várias direções. Acho que eu estou mais inclinada a isso. Lembrando que o que eu faço não é o que vocês precisam fazer, tá gente? Aqui, cada um é senhor do seu, do seu, da sua criação. Então, eu tô fazendo uma onda aqui. A minha caneta tá quase desaparecendo, ó. Mas ela já serve para eu ter aqui a minha intenção. Fica uma onda assim, quase transparente. A gente já propôs ondas. E a ideia é trabalhar com esse gesto da onda. A gente já propôs espirais. É, já também teve o dente de filhão e teve pássaro, e teve as bolas de sabão ao vento e ao sol. O galho, como eu tenho aqui, tá vendo? É um giz meio quadrado, então eu vou tentar usar a quina do galho, a quina do giz, para fazer o meu galho. Galho? Eu não sei se eu quero usar muitos galhos. Posso fazer um galho que seja um grande galho ou árvore. Dentro dessa batida, eu acho que eu vou fazer ele em tipo um, um gesto de tum-tum. Sabe? Tum-tum. Tum-tum. Tum-tum. É um movimento tum-tum. E olha, até parece um coraçãozinho esse. É um movimento que. Tra... Olha, gente, saiu um o coração. É um movimento que traduz o símbolo. Agora eu vou começar a dar cor e dar luz a esses elementos, a trazer para frente. Agora, a partir desse, desse emaranhado de gestos e vibrações que a gente criou aqui, a gente ir dando forma, a gente dá um criar uma composição final e aí é legal essa exploração do gestual porque muitas vezes quando a gente tenta fazer um desenho que parte da nossa cabeça ou seja, que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer um pássaro. Aí eu vou e vou fazer um pássaro, mas aquele pássaro ele não voa. Ele não é um pássaro que tem vida. Ele é um pássaro duro. Então, essa, essa prática aqui, ela proporciona da gente criar coisas que a gente efetivamente vê movimento, que a gente efetivamente alcança essa... essa, essa é se pulsar essa vibração, essa vida. Então, é uma prática assim, de liberdade que dá muito, muito também retorno depois. Se vocês depois disso forem fazer um desses elementos com atenção, certamente ele vai sair muito mais fluido do que antes de fazer essa prática do gestual. Esse é o gestual que nasceu hoje. E então, gostou do desafio de hoje? Espero que seja uma ferramenta criativa boa para você e que te ajude a compreender e transformar o mundo a partir da arte. Que lindo é poder pulsar com o coração, voar como pena um vento, crescer da terra como um galho e alcançar o sol. Quais ondas do mar flutuar, e como um dente de leão, voar pelo céu, apenas carregando desejos e sonhos. you